Bom dia, amado Ser de Luz! Hoje é o nosso décimo dia do ciclo de decreto de 21 dias com Arcanjo Miguel. Este decreto é muito poderoso, protege, cura e dispara um processo de limpeza profunda, abrindo seus caminhos e deve ser realizado por 21 dias consecutivos. Querido Ser de Luz, sente-se de forma confortável.